Eu acabei de receber o diagnóstico do meu filho, estou completamente perdida e angustiada. Maíra, por onde eu começo? Você caiu aqui nesse vídeo porque procurou no YouTube palavras-chave relacionadas ao autismo ou você está desconfiada do seu filho ou você recebeu o diagnóstico, alguém falou para você, um médico, um profissional especialista, disse sobre transtorno do espectro autista e é por isso que você chegou até aqui. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista infantil especializada em autismo e estou aqui para ajudar vocês a estabelecerem melhor vínculo humanizado com as suas crianças e aprenderem a proporcionar estímulos para elas de um jeito que ajude no desenvolvimento delas e que ainda seja motivador, agradável, legal, que gere bons sentimentos em vocês e nos seus pequenos. Contem comigo para isso, tem uma série de vídeos e de cursos online que você pode começar a fazer e já se capacitar. Por onde você começa? Buscando uma equipe terapêutica de especialistas no assunto para que possam fazer uma avaliação comportamental, do repertório comportamental. O que, que é isso? Entender se o seu filho tem atrasos e quais são eles, de quais áreas eles são e, e te ensinar como você pode, em casa, ajudar essa equipe a ir buscar esses atrasos, a ir buscar buracos no desenvolvimento do seu pequeno que ficaram para trás e que por causa disso hoje você consegue perceber atrasos e diferenças entre ele e as outras crianças da mesma idade. Então o primeiro passo é fazer uma avaliação comportamental. Procurar um especialista que saiba fazer isso, uma equipe que geralmente é uma equipe de psicólogos comportamentais sempre, sempre, sempre capacitados em aba. fono também pode e ajuda muito assim como a TO. dependendo da idade a gente também já vai precisar de um pedagogo na equipe mas o primeiro passo é fazer essa avaliação dos comportamentos medir e entender do, das fases anteriores quais foram as lacunas o que passou que o seu filho não se desenvolveu que não preencheu para que esses atrasos ficassem tão aparentes hoje e aí você Começar a fazer um tratamento comportamental baseado na ciência aba baseado no modelo Denver de intervenção precoce, baseado em neurociências, que pode, dentro do consultório, com esses profissionais especializados e sempre capacitados em aba que podem promover estímulos para que o seu filho recupere atrasos e tenha mais autonomia e independência. Vocês, pais precisam e precisam muito estar capacitados, porque as pesquisas mostram que é muito melhor o resultado quando os pais sabem o que fazer, contribuem para o tratamento, complementam essas horas de terapia em casa. Então, pais, se capacitem, peçam ajuda, porque vocês precisam estar bem e a gente sabe que é uma sobrecarga muito maior do que ter um filho com um desenvolvimento típico, que não tenha autismo, que não tenha déficit de atenção, que não tenha atrasos. Uma criança com essas características, né, com essas dificuldades, elas precisam muito mais dos pais e geralmente tem também alguns transtornos do sono associados, transtornos de hiperatividade associados. Então, a gente sabe que a sobrecarga para esses pais é muito maior. Então, peça ajuda, cuide do relacionamento de vocês, pais, um com o outro... Cuidem da sua própria saúde física e emocional. Então, não deixa para um segundo momento, porque a tendência é pensar eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber de mim, não quero mais saber do meu marido, não quero saber de ninguém, eu só quero que meu filho melhore. Se meu filho estiver bem, eu vou estar bem também. Só que ele vai precisar de você por longo prazo para ajudar no tratamento. E o seu bem-estar se reflete diretamente na melhoria e na evolução do seu pequeno. Esses são os primeiros passos, vamos falando mais sobre os próximos nos vídeos posteriores. Um beijo e até o próximo vídeo.